É o carro, portanto, a primeira geração do Golf na sua edição Cabriolet, como a sigla diz, é um GLI, um, um grande Luxury Injection. Portanto, ali são, são os, os irmãos do grande turismo injection, como é mais conhecido o GTI. Um, é o 1800, já de injeção capa-jetronic, portanto, já um pouquinho já mais avançado aos versões iniciais. Portanto, é um é motor que equipa já o GTI, uh, o GTI 1 e acabou por equipar também o GTI MK2, algumas Keds uh, e o que também faz um. É um carro que cá em Portugal não foi comercializado. A única motorização que eles comercializavam cá era o 1600. 1800 não, não existia, é por isso que foi, foi importado, e depois ele já traz direção assistida, bancos aquecidos e a caixa de 5 velocidades, estofes em pele, depois não tem é a capota elétrica nem, nem os vidros elétricos, mas tem aqui alguns extras que é muito difícil de encontrar um carro com esta idade, acaba por ser um pouquinho mais raro, e acaba por estar tudo a funcionar, não há aqui nada que, olha, não funciona. é um cabriolet, é um carro que, de fábrica da Carmen. ele é reforçado em comparação ao Golf normal, portanto ele pesa ligeiramente mais que um Golf tradicional, estamos a falar de um carro que pesa um pouquinho mais do que mil quilos, mais coisa menos coisa. a paixão pela Volkswagen, começou nesse em 1994 com o carro o Golf do meu tio, na altura uh, não é que o carro andasse muito, mas já era um bom carro para a altura, uh, e aquilo ficou-me ali e fui, fui cultivando e um pouquinho mais tarde uh, um primo meu tinha um Golf 2, um GTD, e então onde eu vivo e onde os meus pais uh, cresceram, uh, no norte, portanto mais precisamente em Alijó, naquela altura a uh, a viagem é normal fazeres com quatro horas, 4 horas e 20, mas com aquele carro, a gente fez aquilo dentro das três horas, ninguém acreditava naquilo, ah, mas alguma vez um Golf, só que aquilo andava muito mesmo, na altura o carro se minou, né? Epa, e aquilo foi assim, mais um Golf, mais, um, mais uma ligação, que, que parece que fazia sentido para mim. depois do meu primeiro carro, que um, foi o meu pai que me deu, era um Passat de 97 versão 3B, 1900 TDI, com um motor, se calhar, dos melhores que eles conseguiram fabricar, um motor AFN de 110 cv. E nos cinco anos que tive a Passat, não era um Golf, mas era um Passat, era da família, e que a gente vai percebendo que as peças dão um para os outros, é fácil de arranjar, e aquela cultura, aquela comunidade, aqueles encontros. Tudo isso foram crescendo e tudo isso acho que fizeram parte de, de eu ficar ligado a uma marca e todos os carros que eu, que eu, que eu tive até hoje é do grupo, do grupo Volkswagen. Mas foi nessa altura que... Um... Ah, quando eu tiver, quando eu conseguir ganhar dinheiro, quando eu tiver o meu vencimento e é, é ter um Golf MK1, que ficou, acabei a faculdade, comecei a trabalhar logo assim que acabei, juntei o meu, o meu dinheiro, mas comprar um Golf MK1 não dá, para o dia a dia, então eu disse ok, foi então que eu comprei hum, o meu segundo carro, que foi um Golf MK5 GTI, mas lá ficou o bichinho, do MK1, e então Fui juntando mais algum dinheiro e passado um ano de comprar o MK5 eu disse, ok, é agora. E encontrei este, este exemplar no Porto. Entrei em contacto com, com o vendedor, rapidamente chegámos chegamos, chegamos ao acordo do negócio. E então, eu fui comprar o carro no dia exato em que Portugal sagrou-se campeão da Europa, em 2016. Então, dia 10 de, de julho, um, foi o dia combinado que eu ia buscar o carro ao sedante e que depois trazia-o para baixo. Assim que chegámos ao sedante, foi tipo, abrir a porta, ver o carro à minha frente e eu disse assim Ok, ok, é este. Um, o carro estava, estava impecável até que ele meteu -o a trabalhar aquele barulho lindo de um, de um, de um motor antigo eu cá, pô, vi, vi aquilo que normalmente nós, nós vemos num carro para comprar acertei, paguei e disse vamos o meu pai foi no outro carro para baixo, vim com um amigo e disse assim isto vai ser A1 não diga fundo mas vai ser, vai ser uma A1 com, com muita velocidade com muita, com muita adrenalina que se ele chegar lá em baixo, a Lisboa, e o carro não tiver qualquer tipo de sintoma de anomalia, isto é para a vida. Cheguei cá, andei a ver alguma fuga, nada, carro liga à primeira, e eu disse, é pá, genial, estacionei o carro isto agora só como campeões da Europa. E assim foi. Então, uma grande festa, no verão, capota para trás, bandeira de Portugal, pronto, aquelas coisas que, que na altura se podia antes do antes Covid. Não é? Então, mais tarde, passado um ano, casei-me. E qual é que foi o carro da noiva? O Golf. Portanto, todo ele branco, não é? a capota também, essa forra em branco, todo ele decorado. Para, para um casamento também foi um marco uh, lindo na minha vida não é? toda toda aquela aquela aquela comemoração e ter o carro que eu que eu amo com a mulher que eu amo e todo aquele cenário uh, também foi mais um, um marco de que ok isto isto isto parece que foi destinado a estar a estar comigo quando comprei ela estava quase no estado em que está como eu tinha dito, a base era, era, era muito boa. Então o que é que eu. O, o, o que eu acabei por fazer foi aprimorar e limar algumas arestas que ainda não estavam uh, tão boas, como aqui a maçaneta de, das mudanças não era da época, portanto, Coloquei a, a famosa bola de golfe, a parte da, da mecânica, a revisão normal, também por, por, por afinar um pouquinho melhor. Melhor o carro, sistema de arrefecimento, dei-lhe uma geral uma para ficar com aquele líquido rosinha, ainda, ainda com, com a cor uh, limpinha. A nível estético, está exatamente como eu, como eu gosto. Se calhar não está como, Se quem, quem for mais purista, uh, iria querer que as jantes fossem da época. Que... Bom, isso, isso é, é, são dois mundos paralelos que, para já, Revejo-me assim, porque ainda vou usando o carro algumas vezes. Mais tarde, quando o carro for mesmo só de museu, ok, então aí coloco todo o carro mais 100% original, mas agora está como eu gosto do, de o ver. Eu posso ir com outro carro qualquer, com Mercedes, da minha mulher, com o outro Golf MK5, as pessoas, ok, é mais um. Mas se for com este... Uh, na estrada é incrível há sempre alguém que, que, que fica a olhar para o carro e que se identifica uma pessoa mais velha que se, eventualmente se calhar já fartaram-se de conduzir carros destes na altura a além de ser diferente, não se vê todos os dias na estrada transmite um pouquinho da... daquilo que se fazia antigamente hoje os carros são muito diferentes gosto de ver as pessoas olharem para o carro e em é situações de interesse se aqui ao meu lado, baixarem o vidro e, epá, espetacular, um máximo, um máximo, não venda isso, não venda isso. Gosto de ver a reação das pessoas porque acabo por perceber, ok, isto, parece que isto ainda é atual, ainda, ainda, ainda não é indiferente para as pessoas verem um carro, um carro assim. E depois é a sinfonia de, da parte mecânica que o carro é, né? Portanto, o carro é, é, é um carro muito muito muito, rigido, muito, muito colado ao solo, Sentimos tudo, caixa é direta, mas ouvimos a, a mecânica da coisa a acontecer, mas é o produto de condição que, que o carro dá, não sei. Eu, a gente, eu passo para o meu carro dia-a-que dia, é, é tudo mais confortável e tal. Mas quando a gente senta-se aqui, não faz mal o barulho, o barulho parasitas, isto é normal, se faz parte, isso não interessa. Isso tudo, tudo, tudo faz parte da, da coisa. é difícil de nós conseguirmos uh, desfazer destas peças só em último caso por necessidade ou se tiver mesmo torto da cabeça e querer um carro e como não tenho uh, orçamento suficiente então tinha que vender estes carros só nessa fase porque senão é difícil de, de, de me desligar de, de já das memórias que o carro já tem não muito tempo, né? estamos a falar de 5 anos, mas de todo o tempo de eu sonhei tê-lo Agora, estes 5 anos é difícil de, de, de me separar com ele, mas nunca digo nunca.